Eu sou a Thaís, eu faço parte do Projeto Wash e hoje eu vou continuar apresentando um pouquinho sobre o Blender para vocês. Bom pessoal, voltando aqui então para a nossa introdução ao Blender, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais. Os materiais no Blender. Materiais, então, a gente está falando sobre o quê? Quando a gente está falando sobre modelagem, estamos falando sobre a criação da nossa forma. Quando a gente está falando sobre materiais, a gente está falando sobre aspecto, e aparência. Então, como a superfície dos nossos objetos, da nossa forma, vão responder à luz, vão responder a outros aspectos da nossa cena. E como que a gente define esses materiais? A gente vai definir ele através de atributos, a gente vai definir cor, a gente vai definir reflexos, a gente vai definir brilhos, transparências, emissões, diversos atributos mesmo. Então, como eu falei aqui para vocês, a gente vai ter esses atributos a serem editados, é, né? Então a gente vai ter, desde mapeamento dessa estrutura 3D, né, que é esse texture mapping, ele é o um modo como o programa vai entender a nossa estrutura 3D, para poder dar é, um brilho específico, a gente tem que entender, o programa tem que entender como essa superfície, né? Então a gente pode escolher a cor, seria um Diffuse Map, a gente escolhe a nossa cor, o Specular, o nosso brilho, o Bump, por exemplo, vai ser uma simulação de detalhes ou imperfeições. Eu tô colocando os nomes aqui para vocês, pode parecer um pouco confuso agora, mas lá no Blender vocês vão se acostumando, conforme a gente for fazendo vocês vão se acostumando. Então, vocês podem ver aqui até esse exemplo que eu trouxe para vocês. Vocês veem que o Specular, quanto mais alto ele for, mais a gente vai ter essa superfície brilhosa, né? brilhante. Assim, né? A gente vê que o Roughness, por outro lado, ele é uma espécie de rugosidade. A gente vê que quanto mais rugosa, quanto maior o valor de Roughness, menos reflexo a gente tem no nosso objeto. Quanto menor o valor de Roughness, mais reflexiva é a nossa superfície o metálico ele é bem intuitivo, quanto maior o valor de metálico, mais a gente consegue ver uma aproximação com uma superfície metálica, mas vocês vão ver também que depende muito dos é, da definição dos outros atributos, então se você tiver um metálico alto mais um roughness alto, a gente vai ter um metal não reflexivo, se você aumentar o valor de metálico e diminuir o roughness, a gente vai ter um metal altamente reflexivo. Quero estar tá trazendo para vocês aqui também uma coisa muito importante nesse processo de criação de materiais, que é justamente a gente ter referências. Por mais que você não queira é, um material que se aproxime da realidade, que seja algo realista, seja algo mais cartunesco, mais fora da realidade, é interessante a gente estar tá observando como que os materiais eles acontecem na vida real. Por exemplo, a gente tem essa imagem que é o macaquinho criado no Blender, né, que a gente tem ali como uma das formas primárias. E a gente vê que a luz que passa de trás, ela atravessa a superfície. A nossa pele, acontece esse processo, né? A luz, ela passa pela nossa pele e a gente consegue ver um tom mais avermelhado, que seria o tom do sangue por baixo da pele. Então, todos esses efeitos, vocês podem ver ali também no gifzinho do limão, que a luz quando passa pelo limão, ela realmente atravessa o limão, né? Trazendo uma, uma sensação assim de uma espécie de transparência, né, que a gente chama de subsurface no Blender para estar tá ajustando. Que é um processo que acontece também em algumas folhas. Vocês podem ver ali na no gumebeira ali, né, na gelatinazinha, gelatinazinha, também tem esse processo, né? A luz está passando por dentro do nosso objeto e isso ser nítido. O que não acontece, por exemplo, com paredes, asfalto. Então, cada objeto tem propriedades próprias. E é interessante a gente estar tá observando como isso funciona na vida real. Para a gente estar tá trazendo isso para o programa. Vou estar tá mostrando para vocês aqui na prática como que a gente cria esses materiais. Então, primeiro, na gente, no Object Mode, a gente vai estar tá clicando sobre o nosso material. Sobre o nosso objeto. Uma vez que a gente clica sobre o nosso objeto, a gente vai ter essas diversas guias que vão se abrir aqui na direita, né? A nossa guia de edição de materiais é essa aqui, ó. Vocês vão ver que quando passar em cima vai até aparecer é, propriedade de material. Essa bolinha vermelha. Não confundam com essa outra bolinha vermelha aqui, que são as propriedades de mundo. Aqui embaixo, se vocês não estiverem vendo, é só vocês rolarem a bolinha do mouse, ó. E vocês vão ver aqui nossas propriedades de material. Vocês vão ver que ele não vai estar tá criado nada aqui, mas quando a gente clicar em novo... A gente vai criar um novo material, material 001. Se vocês clicarem em cima, vocês vão estar tá conseguindo renomear. Eu é, aconselho muito vocês que vocês estejam sempre renomeando os materiais, para vocês saberem qual é o material. Então eu vou colocar aqui um material chamado teste. Vocês também podem estar renomeando os objetos de vocês aqui na cena, tá gente? A mesma coisa, clica duas vezes e escreve. É, para a gente conseguir visualizar as nossas mudanças, o nosso material, a gente tem que colocar um modo de visualização de materiais. Temos dois. Primeiro nós temos esse aqui, essa bolinha aqui que vocês vão ver, ó, tá entre essas quatro bolinhas, ela é uma das duas últimas para a direita. Chama a visualização de shade. Vocês vão ver que aqui já ficou até mais clarinho, ó. A gente consegue visualizar o nosso material. Aqui nessa bolinha que a gente estava editando, é uma bolinha mais para a gente fazer a nossa modelagem, quando a gente não está preocupado em visualização de material. E a última a gente vai ver na próxima oficina, que vai ser a bolinha de renderização, que a gente já vai ver uma interação melhor da luz com o nosso objeto. Mas aqui já é o suficiente para a gente estar tá editando o nosso material, mas também pode ser feito aqui na bolinha de render. Então vamos lá, uma vez que a gente esteja aqui na nossa visualização correta, nós podemos mudar os nossos atributos. Então, a gente pode mudar desde a cor, aqui em base color. Posso estar tá colocando uma cor meio avermelhada. Posso estar. Tá... Então, eu vou passar para vocês aqui atributos assim, os principais que a gente usa. Mas vocês podem ver que temos muitos atributos. Então, dependendo do material que você for criar, você vai ter que editar certos atributos. No geral, esses que eu vou falar, a gente já consegue fazer assim: 90% dos materiais. Então, vamos lá partir de uma cor aqui, coloquei um vermelho, certo? Quero fazer um objeto mais metálico, então eu vou estar acrescentando o valor metálico. Ó, diminuir, acrescentei. Então, vamos lá, valor de metálico mais alto. Vocês podem ver que já mudou um pouquinho a minha superfície. Eu quero diminuir o roughness, que é o que eu falei pra vocês que é a rugosidade da nossa superfície. Então eu vou diminuir o roughness e vocês podem ver que eu já tenho reflexos. O meu material. Olha só. Adicionando a isso, a gente também tem o valor de specular, que eu falei pra vocês que é quão brilhosa a nossa superfície. Ó. Quanto mais eu aumento o specular, mais brilhante fica a superfície. Quanto mais eu diminuo, mais opaca. Então, a gente tem sempre esses valores aqui, pra gente estar tá editando. São os principais, a Base Color, Metallic, o Roughness e o Specular. Para terminar esse bloco, eu queria estar trazendo para vocês a indicação do trabalho do Andrew. Ele é o conhecido como Blender Guru no YouTube, ele tem tutoriais muito legais, é, vocês podem aprender muito sobre o material, ele tem uma visão mais fotorrealista do, da criação 3D, né? Mas como vocês vão ver ali quando vocês estiverem estudando Blender, é, é interessante a gente saber um pouquinho de tudo. E o estudo de materiais é muito legal a gente estar tá pensando né, é, nessa aproximação do mundo real. Então é, não tenham medo, por mais que vocês é, se atraiam mais por um estilo cartonesco, estilizado, vocês podem estar tá, sim aprendendo é, material nessa forma porque vai adicionar muito ao trabalho de vocês.